olá mamães do canal vocês já pensaram em oferecer um bolso de manga super turbinada e saudável para o seu filho tenho certeza que você e ele vão adorar e fique até o final deste vídeo que vou te revelar um segredo para cuidar da alimentação do seu bebê para a receita de moço de manga você vai precisar de polpa de uma manga bem madura 500 ml de leite de coco. Uma colher de sobremesa cheia de semente de chia. Um envelope de gelatina incolor ou 7 gramas de agar-agar refinado. Lembrando que o agar-agar você encontra em qualquer loja de produtos naturais, e o preço é bem acessível. Modo de preparo: Em uma panela, misture o leite de coco e o agar-agar até levantar a fervura e obter uma consistência cremosa. Coloque a manga em um liquidificador e bata até formar um creme. Junte o conteúdo da panela. E também as sementes de chia e bata mais um pouco. Espere esfriar e coloque nos potes em que deseja servir. Cubra com papel filme ou tampa. E leve à geladeira por pelo menos 2 horas a consistência mais firme você obterá deixando de um dia para o outro lembrando mamães essa receita pode ser servida para o seu bebê após os seis meses antes disso somente o leite materno segredo para a alimentação do seu bebê se seu filho é difícil para comer e você quer oferecer uma alimentação mais saudável e não quer quebrar a cabeça com receitas se pode ou não pode dar para o seu filho tô deixando aqui na descrição um link com o um manual de papilas que mudou a alimentação do meu filho e hoje ele come tudo com ele faço receitas rápidas e práticas que me faz sobrar um tempinho para me cuidar e dar aquela malhada e ainda adquirindo pelo canal você ganha 3 bônus exclusivos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 Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.